Olá, alunos da Khan Academy Brasil, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as sementes. As sementes são muito conhecidas e a gente vê por todo lugar. Afinal de contas, nós comemos algumas delas. O prato principal do brasileiro, o arroz e o feijão, é composto por duas sementes. Então eu vou falar um pouquinho sobre como elas são, quais são as características delas, e eu vou começar essa aula falando para vocês sobre a constituição das sementes, ou seja, como que elas são? As sementes elas são constituídas de um tegumento, ou seja, uma pele, o embrião, que vai ser a futura planta, como se fosse o bebezinho da planta, digamos assim, e as reservas. As reservas são o alimento que essa planta vai consumir enquanto ela está no estágio de semente. Uma vez que a semente chegou aonde ela vai começar a germinar, ela vai crescer uma raiz para baixo. Essa raiz ela vai estar em contraponto com o caule que vai crescer na direção oposta da raiz, nesse caso, para cima. Uma vez que o caule já esteja grande o suficiente para aguentar uma folha, as folhas começam a crescer para o lado desse caule, sempre no topo do caule, para conseguir absorver uma maior quantidade de luz e, dessa forma, fazer mais fotossíntese e dar mais energia para a planta conseguir crescer. As sementes elas também podem ser utilizadas, e são muito utilizadas, na nossa alimentação. Para a nossa alimentação, as sementes são muito importantes, porque elas têm uma alta concentração de gorduras boas, elas têm uma alta concentração também de proteínas vegetais, algumas delas são muito conhecidas por ter isso, por exemplo, a soja. Elas têm um pouquinho de fibras, que são importantes para o nosso organismo e elas têm uma série de vitaminas lipossolúveis, como, por exemplo, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. Vale lembrar que tem algumas sementes que têm uma quantidade muito grande de ômega 3. Por exemplo, a linhaça é uma das sementes que tem a maior quantidade de ômega 3 que você pode conseguir na natureza. Aqui nós temos alguns exemplos de sementes que a gente come. Então, aqui a soja sendo feita, algumas sementes salgadas que a gente come como petisco, o arroz e o feijão também que a gente come. Então, ela é muito importante para a manutenção da nossa alimentação também, não só para manutenção das espécies vegetais que existem. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu gostaria de ver vocês novamente aqui na Khan. Muito obrigado pela paciência de vocês!